E é, aí amigos do Rio Mafra Mix, estamos aqui na aviação Norte e Sul para trazer em primeira mão para vocês aí o trabalhador aqui de Rio Mafra a nova linha que vai, que inicia a partir dessa segunda-feira que vai trazer aí mais é, mobilidade para os nossos amigos que utilizam o transporte público. Quem vai trazer mais informações para nós é a Thaís. Thaís, seja bem-vindo ao Rio Mafra Mix. É uma linha que era solicitada há muito tempo pelos os é, pela prefeitura, Isso, pelas empresas trabalhadores principalmente, né, que vai atender mais os trabalhadores Que atende a região de Mafra e Rio Negro é, E mais a linha lá na região das empresas e das fábricas né? Vai sair aqui da Restinga, na frente do Tiuepa Vai passar pela Vila Ivete Vai até a Vila Zelinda, lá na Zenker E na, na volta vai fazer o mesmo trajeto passando pelo Passa 3 Lá pelo centro de Rio Negro e volta aqui para Restinga novamente Tá certo, Thaís. Para você que nos acompanha aqui pelo Rio Mafra Mix, olha, tem duas formas de você saber como é, entrar em contato com a empresa ou ter mais detalhes dessa linha. Uh, aqui no Instagram e no Facebook da própria Aviação Norte-Sul, é Aviação Norte-Sul, tanto no Facebook quanto no Instagram. E ali você vai encontrar a relação de todas as paradas, todos os pontos. Inclusive no Facebook, no Instagram, tem ali ah, os cardzinhos com os horários. Também no site do Rio Mafra Mix, que está na descrição dessa live, também tem o um link com a matéria, com todas as informações. Thaís, você também faz parte da ouvidoria, né? Se eventualmente tiver algum problema, pode entrar em contato. Quais são os telefones? Sim, com certeza. É o 30 12 30 92, para tirar qualquer dúvida sobre horários e sobre o projeto da linha. E esse telefone também é o WhatsApp. Também é o WhatsApp, atendemos por mensagem também. Tá certo, com essas informações aqui, então, divulgamos para você esse horário aí que inicia a partir desta segunda-feira. Olha, saída às 6h20, então, 6h20 11h45. 13, 15 e 17 horas, saída da Roseira, né? e de Rio Negro ela tem a saída às 7 h 12h30, 14h10 e 17h45. Como eu falei, a relação completinha você encontra no site ou nas redes sociais da Aviação Norte Sul. Obrigado, Thaís. Obrigada, Douglas. E aguardem que no... logo, logo a Aviação Norte Sul tem novidades para vocês. Tá certo, ficamos por aqui, a gente volta logo mais com mais informação.